Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que está aqui agora na casa dos 41.150 dólares. O Bitcoin que corrigiu bastante com os indicadores de sentimento piorando. Então a gente vai dar uma olhada no que, que a gente pode esperar aí para os próximos dias. Então bora lá. Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin aqui que não para de cair aqui, corrigindo muito, tá? O mercado começou a ficar bem complicado, eu vou mostrar para vocês aqui agora tudo que eu estou de olho neste momento. Vamos falar aqui sobre a SP500 também, né? níveis de liquidação, falar sobre Fed, tá falar o máximo possível para você começar a semana bem aí, uh, informado né? por dentro do que está acontecendo. tá? gente mais nada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos uhum. aqui do canal, deixa aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Se você não está inscrito que quer acompanhar as análises aqui do canal, te convido a se inscrever e também a participar do grupo do Telegram. São mais de 10 mil membros aí no grupo e quem não quiser ficar no grupo também tem o meu canal de alertas que eu boto tudo que é importante. tá é, para você ficar aí uh, né por dentro do que tá acontecendo aí pro Bitcoin, tá? Peço desculpas para vocês por não ter feito é, subida análise no final de semana, mas eu tava bem cansado, pessoal, o jet lag bateu forte sexta feira, 10 né? horas de diferença realmente, é, fazia tempo que não tinha um jet lag tão grande aí, tá? Então, pegou muito forte, estou me adaptando com o fuso horário do Brasil, mas espero que essa semana eu já vou estar 100% adaptado, acho que hoje eu já vou estar adaptado aí, quero ver se faço até updates aí, dois updates por dia no Bitcoin, talvez aí um pelo celular aí, depende se eu estiver na rua, tá bom? Então, galera, é basicamente isso. Ah, aliás, eu tô em São Paulo Capital aqui agora, essa semana queria marcar um encontro aí, pequeno encontro com o pessoal que acompanha aqui o canal, tá? Então, vou deixar o link aqui abaixo desse formulário, se você tá em São Paulo Capital e quer tomar uma cerveja ali comigo, num bar aí numa região onde tá em Bibi, Quinta-feira, dia 14 de abril, às 19 horas. eu vou ver se achar um local ali em Taimbebi para a gente tomar uma cerveja, trocar uma ideia, tá? Então, se você puder realmente aparecer, tá? Preenche o um formulário só se você realmente puder aí, que eu quero achar um, um local que comporte aqui o máximo possível de pessoas, tá? Mas vai ser algo bem descontraído, só para a gente tomar uma cerveja mesmo, trocar uma ideia, tá? Então, tente aparecer se você puder aí, vai ser legal encontrar vocês, tá bom, galera? Então, vamos lá, pessoal. Bitcoin aqui é complicado tá galera assim eu acabei tomando um stop aqui tá falando para vocês aconteceu a gente perdeu médias perdemos Fibonacci tá então para mim aqui pro Bitcoin a gente voltou nessa região aqui voltamos para essa pra esse canal aqui tá esse canalzinho desse canal de alta aqui né que tá dentro dessa bandeiraça aqui que eu já falei para você sobre isso tá essa bandeira aqui é bem perigosa né galera obviamente não dá para dizer que ela vai tomar forma que a gente vai romper aqui mas tem que estar ciente de onde a gente tá se metendo aqui agora com o Bitcoin tá tem esse risco todo aí Tá bom, então moderem a exposição de vocês, tá? Com o Bitcoin, vão aos pouquinhos comprando a medida que vocês achando aqui interessante, mas tem que tomar cuidado que a gente tem um risco grande aí para o Bitcoin, tá? Essa bandeira aqui é bem perigosa, né? Mas a gente já viu outras bandeiras também para Bitcoin é assim, tá? O mercado ele funciona assim mesmo, tá? Mas isso aqui para mim é um, é um padrão aqui baixista, bem complicado. E como a gente perdeu essas médias de Fibonacci, como eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, né? A coisa ficou uh, complicada de novo aí, tá, galera? Honestamente, falando para vocês aqui agora, com esse stop que eu tomei, tá? Eu tô de olho para tentar buscar regiões aqui, fazer compras nessas regiões próximas a 39.500 dólares, tá? Nesses, nessa linha aqui de tendência, aqui, ó, nessa dessa, dessa bandeira, né? Tentar fazer compras mais essa região aqui, inclusive. Eu vou comentar para vocês aqui mais diante, que é onde a gente tem aqui, ó, pontos aqui de liquidação bons aqui na BitMEX, tá? Que esse é um indicador também que ajuda bastante, tá? Mais de longo prazo aqui uh, que a meu ver, que tem funcionado bastante também, tá bom? Então, galera, é só mostrar para vocês o que aconteceu aqui, ó. Quatro horas, Vou puxar quatro horas aqui. É... a gente tinha essa esse canalzinho aqui. A gente tinha desculpa, essa essa, essa bandeirinha formando aqui do Bitcoin, tava interessante, né? Uh, falei para vocês aqui que tem quem tá o meu canal há mais tempo aqui, na né, Nessas últimas semanas, falei pessoal, essa aqui não é a região de compra, tá? Tome cuidado para comprar aqui. É a gente tem que buscar esperar aqui retrações, né? Fibonacci médias para a gente poder, é assim. Daí sim, comprar com mais aí, uh, um pouco mais de uh, tranquilidade, né, galera? Então, eu acabei comprando essa região dos, dos, dos 42.700 aqui, fiz compras aqui, tá, galera? Não tinha liquidações interessantes, tinha aqui, inclusive, o RSI aqui, regiões de 4 horas de sobrevenda, né? Então, fiz compras aqui, ó, tá? Com uh, um stop nessa região aqui, ó, dos 40.500. só que o mercado começou a ficar muito arriscado, a gente perdeu isso aqui, ó. Acabou, essa, essa linha aqui, que é a LTA, ó. Essa LTA aqui a gente acabou, que era para ser um suporte, né? A gente acabou né? virando uma resistência mesmo e a gente fez esse fundo mais baixo, né? Daí, galera, quando isso aqui aconteceu, tá? Eu subi o meu stop, a gente viu o Bitcoin vou pegando um embalo aqui, né? Eu acabei subindo o meu stop para baixo essa região aqui, tá? A gente tinha algumas divergências aqui, bullish também, né? Por isso que eu acabei não vendendo o Bitcoin nessa região, acabei não vendendo aqui, tá? Porque a gente tinha algumas divergências aqui, bullish, né? A gente viu aqui, ó, o preço fazendo fazendo fundos mais baixo enquanto a RSI aqui tá fazendo fundos mais alto, né? Então, por isso eu decidi ficar comprado, manter a minha compra aqui, mas acabei sendo estopado nesse candle aqui, ó, na região dos 42 mil dólares, mais ou menos, fui estopado, né? Mas é isso mesmo, pessoal, não tem que fazer, tá? É melhor ficar, ser estopado do que acabar tomando prejuízo ainda maior, tá bom? Então, faz parte aí do, do trade, tá? Então, se preocupe aí, só que o problema é que é o seguinte, ó, a gente tá, voltou nessa lateralização complicada do Bitcoin aqui agora, tá? Realmente vai ficar complicado aqui agora pra gente fazer é, três, né? Esse aqui são três que eu tava é, de olho, né? E nesse momento, pessoal, honestamente, falando vocês, eu tô de olho aqui para fazer compras, né? Fazer compras na região dos 39.500 dólares aí, tá? Que seria o. seria aqui, ó. Seria aqui agora, né? O reteste desse canal aqui nessa região inferior do canal, tá? Seria uma região interessante. Inclusive, a gente tem VPDR aqui, ó, muito bom nessa região aqui. A gente pode ter um volume bom de negociação aqui, tá? suporte dessa LT, LTA que agora tá junto com a gente tem também que o High Block vou para vocês ó a gente tem níveis de liquidação nessa região dos 39.500 tá então é uma região que a gente pode sim tentar e uh, né, acumular forte aqui Bitcoin nessa região tá e daí fica mais inclusive próximo aqui a gente fazer um stop melhor né se a gente quiser comprar aqui nessa região dos dos 79.500 uh, a gente pode avaliar e botar um stop aqui né? Uh, seria um stop longo aí, tá? A gente pode olhar, botar um stop na região de 67 Esses fundos aqui, ó, né? um stop de 6, 7% tá? Daí isso aqui seria um trade interessante tá, pessoal Muita liquidação aqui Suporte essa linha com VPVR tá? é, Pode ser um trade bem interessante Fazer compras e se posicionar mais aí, né? Com Bitcoin nessa região É isso que eu estou de olho aqui agora, tá? Eu mudei aqui a estratégia porque Esse stop aqui para mim já foi um sinal de Que a coisa não vai é, andar aqui nesse momento tá? Lembrando que a sp aqui, galera, a gente corrigiu, tá? A gente corrigiu, mas não o suficiente aí, tá? A gente corrigiu a região de 382, Fibonacci aí, tá? Então tem que ficar de olho. As sp pode essa semana aí dar, né? Acabar ficando um pouco mais feia a coisa aí também, tá? Então não tô esperando grande coisa da sp aí a semana, tá bom? Um, e vamos lá, vamos olhar aqui os indicadores que estão de sentimento antes. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que aconteceu, ó. A gente tá com um long-trace aqui, pessoal, pro Bitcoin, na casa aqui dos... Uh, deixa eu puxar aqui o de uma hora. Aqui, ó. Deixa eu só ver se o indicador tá certo aqui, se eu puxei esse aqui, eu Perpétuo mais Futures, né, Vou puxar aqui, só o Perpétuo aqui, ó. Só o aqui, pessoal, a gente está nesse momento aqui com LaunchOperation na casa de 2.7 aqui, tá, então, isso aqui é da Binance, tá, Binance Futures, só olhando a Binance Futures aqui a gente pode ver, ó, Saturation Aggregation aqui, só da Binance Futures, tá, a gente está na casa de 2.7, extremamente elevado, tá, continua elevado aqui, a gente não teve uh, o, apesar de ter bastante liquidação, a gente não viu o Open interest corrigindo muito aqui não, tá? Isso aqui me preocupa. A única, coisa, a única coisa que tá interessante aqui agora pra gente é realmente o book de ordem que tá bem forte aqui, tá? A gente tá com um pouco de ordem de... Aqui, ó, tem bem mais compra no cento né? 20 milhões, de, 20 milhões de dólares aqui de delta no cento e 2,5% a gente tem praticamente aqui... Uh, muito, um delta muito grande, praticamente 150 milhões de dólares aqui a mais de compra do que venda, Tá? Uh, mas galera, eu não tô botando muita fé aqui não, tá, honestamente, com os criadores desse jeito que tá, tá, e com esses níveis de liquidação que eu mostrei pra vocês aqui agora, tá, esses níveis aqui, ó, tá, a gente tá realmente, tem potencial do Bitcoin buscar essas regiões próximas a 39.500 dólares, que é onde eu tô de olho para tentar acumular mais aqui agora, tá, só que shortar nesse momento eu não consigo vocês fazerem, tá, a gente corrigiu muito já, é, não é um bom momento aí de shortar, tá bom, porque também a gente tem aqui, ó, aqui no... Aqui no curto prazo da Binance, só a gente tem bastante liquidação para cima aqui do curto prazo, tá? É um delta que não é muito grande aí, tá? Mas tem no curto prazo para Binance tem uma liquidação que o Bitcoin poderia buscar, enfim, tá? Porque é, é, o Bitcoin não deixa ninguém ganhar dinheiro fácil, não, tá? O Bitcoin pode subir aqui para poder liquidar esse pessoal né? e depois continuar a continuar essa queda aí, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aqui agora, não conselho me shortar nessa região, tá? E tô de olho para buscar compras na né? região dos 39.500 dólares. Essa é a minha estratégia aqui agora tá? para o Bitcoin, tá, galera? Lembrando aí também que a gente tem, ó, no dia 4 de... 3 ou 4 de maio a gente tem outra reunião do Fed aí, tá? Então, você pode levar aí mais incerteza para o mercado, tá? Então, moderem os três de vocês aí, a gente está nesse canal, né? Na, numa, voltando a uma região de lateralização complicada para o Bitcoin aí, né? E, e com essa reunião do FED que pode gerar problemas e também para o Bitcoin, mas eu acredito, que, uh, eu acredito que o FED vai pegar leve, tá, pessoal? Porque a gente está bem complicado aí, eu vi outros indicadores, inclusive acompanhando outras analistas aí macro aí né, no mercado, inclusive um canal que eu aconselho você a acompanhar esse canal aqui, Game of Trades, tá? Eu gosto muito análise deles aqui, muito bacana, Game of Trades é o canal. Uh, assisti os últimos dois vídeos aqui deles aqui, ó, até sobre o Bitcoin que é interessante, Tá? Mas esse aqui eu gosto muito de acompanhar as, as análises da SP500 porque tem vários indicadores que, que eu não uso aí tá mas é, é importante vocês pegarem também eu tô tentando aprender um pouco mais como funciona aí né, a, a sp do mercado porque impacta muito o Bitcoin mesmo tá então você dar uma olhadinha essas, essas análises aqui infelizmente é inglês né mas tá, talvez a, a tradução aí pode ser que a, a legenda não fique tão ruim aí tá bom Galera, então basicamente o que eu tenho para vocês é isso, tá? Eu realmente estou uh, fora aqui agora do mercado nesse momento, né? Esperando para ver se a gente consegue buscar regiões mais abaixo aí, tá? É, para o Bitcoin. Testando então, fundo dessa, desse canal seria interessante aí para a gente fazer é, compras, né? E caso o Bitcoin aqui subir, se ele acabar subindo aqui forte, ó, né? É, dessas, dessas regiões Fibonacci, a gente pode começar a olhar talvez short nessas regiões, tá? A partir daqui, ó, nessa região dos 44.600, o Bitcoin voltar a subir. A gente pode até buscar, talvez aqui fazer short se, né, a gente tem esses topos aqui também, ó, se os indicadores de sentimento aí continuarem ruins, tá? Então, tem que ver como vai ser aqui. Para mim, isso aqui gera muito risco longe do dessa forma, né? A gente pode sim ter problemas para o Bitcoin aqui agora no curto prazo e eu, com isso, estou moderando aqui a minha exposição também. Beleza, galera? Então é isso. Uh, espero que tenha ajudado vocês aí com um, a um, um análise de hoje, hoje. Mais tarde, se tiver um update, eu faço pelo celular aqui mesmo, tá? Ainda fazer, inclusive, dois vídeos por dia, se for possível, tá? E a gente se vê aí é, muito em breve, tá bom? Deixa o like de vocês aí e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.